Bem-vindo a mais um podcast do Senhor Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony, E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinho. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. E hoje a gente conta com a presença da ilustre Paty Aires. Oi, Paty, é. E aí, tudo bem? Tudo jóia, gente. Beleza? Paty, para quem não te conhece, para quem... Não acompanha os grupos de Facebook, não lê o blog dos outros, se é que existe alguém. Conta um pouco de você, o <risos> que, que as pessoas podem saber, como você se interessou por esse estilo de vida? Pois é. Então, assim, na verdade, eu, eu sempre tive problemas com essa questão de peso, né? A minha família toda, ela tem problema, luta contra a balança, a gente sempre brigou com a balança, então eu, eu sempre uh, pesquisei sobre o assunto, sempre gostei do assunto, e aí, assim, um belo dia nessas pesquisas, nessas indas e vindas, porque assim, é, eu não sei se, se vocês sabem, eu já fiz milhares e milhares de dietas, como todas as pessoas que têm problema com peso, então eu já Contei calorias... já contei pontinhos... já fui vegetariana... já fui vegana... já fui crudívora... já fiz de tudo. E aí um belo dia, estudando sobre o assunto, caiu um livro do Dr. Atkins na minha mão. E eu comecei a ler aquilo ali porque o Atkins ele é fantástico, né. Ele... Titi Atkins é maravilhoso. E ele fala muito, muita coisa baseada em ciência mesmo, né. E, lendo aquelas coisas, eu entrei nos grupos de Atkins, e nos grupos de Atkins, eles falavam de paleo e falavam de low-carb. E aí eu fui atrás do que, que era isso. E, ainda bem, quando eu fui atrás disso, eu caí no blog do Dr. Souto. E aí hum. eu digo que aquilo ali, para quem gosta de estudar, para quem gosta de ciência, aquilo é um oásis, né? Com certeza. E, quando eu caí ali, aí eu nunca mais saí, gente. Dali eu nunca mais saí. Aí, desde então, eu tô nessa, nessa empreitada de low-carb. É, assim, é, o Dr. Souto parece que é o caminho para a maioria das pessoas aqui no Brasil, é, quem fala portuguesa, a entrar nesse mundo low-carb, né? Parece que todo mundo sempre tem uma passagem por ali. É Para quem gosta de ciência, é impossível não conhecer o Dr. Souto, né? É, é impossível. Certeza. E depois disso... Uh, eu, te, eu tenho assim, uma, uma, uma resistência muito grande à insulina... uma dificuldade muito grande de emagrecer... e pesquisando mais sobre o assunto eu descobri a cetogênica... e comecei a me apaixonar mais ainda... Né, pela, por todas as nuances da cetose. Então é um assunto que eu gosto... que eu curto muito... a low-carb cetogênica também... e por culpa dele... eu falo que ele é o culpado... eu comecei a fazer nutrição... Por conta disso, você tá cursando nutrição no momento? Tá em que ano? Eu tô no último período. Esse ano eu me formo e aí eu vou começar já a atender do meio do ano pra frente. E maravilha! Ai, aí... ah, vejo a hora, gente. Mais uma Nutri Low carb é muito bom, né? Sempre bom ter o... profissionais atualizados, verdade. E fala, Pati, entre todas essas dietas que você fez, que você citou várias, vegetariana, vegana, crudívora, o que, que você achou de mais diferente quando você mudou para Atkins e depois para cetogênica e paleo, o que, que você acha que separa esse tipo de alimentação das outras que você já tinha tentado antes? Olha, assim, o principal mesmo é que você não passa fome. né? A pessoa que ela tem que lidar o tempo inteiro de ficar se vigiando e contando calorias, e vigiando o que pode, o que não... olha, é, é muito... isso é muito triste, gente, é muito triste. Isso é muito dificultoso, só piora a situação, né. Essa coisa de ter que comer de três em três... E, por exemplo, eu nunca gostei de, de café da manhã, então quando falavam assim, ah, é obrigado a tomar café, que ele também era um suplício, sabe, era um desespero, e ter que sair com barrinha de cereal na bolsa, e ter que falar, ai, olha é um excesso de controle muito desnecessário, e não é nem natural, né, não é Sim. nem natural. Então, assim, todas essas outras dietas, eu não vejo outra saída é, para quem quer fazer esse tipo de controle, que não seja realmente isso, anotar tudo, e pesar, e controlar, e comer de três em três horas, porque você sente fome mesmo o tempo inteiro, né, porque não é uma coisa que te satisfaz, que te deixa bem, né, então, acho que o pior de tudo era isso. Aí quando, quando eu, eu, eu, eu li Atkins, quando eu comecei a velocar, eu falar, Nossa, eu não preciso comer quando eu não tenho fome? Que maravilha! E quando eu tenho fome, eu posso comer sem ficar contando quantidade, pesando e medindo... E... Nossa, que coisa... é só fazer as escolhas boas, as escolhas certas, é isso? Então, assim, era até simples, é, é, assim, é ridicularmente simples, né? Chega a ser constrangedor, o doutor Soto fala isso. <risos> Chega a ser constrangedor de tão simples que é a low carb, né? E, então, isso pra mim foi assim, uma... Eu, eu, eu sempre falo isso para as pessoas, para mim foi a libertação. Sabe? Foi uma Sim. sensação de liberdade maravilhosa. Com certeza. Essa questão do simples, ela é muito interessante, porque... Muitas vezes a gente tem essa impressão de que algo para funcionar tem que ser complexo, ter várias camadas de explicação e um monte de preocupação com o mecanismo de como as coisas são, só que muitas vezes é o simples né, que funciona, até porque o simples é mais fácil de você seguir no dia a dia. Pois é, e a gente vai pensar nos nossos ancestrais, não precisa nem pensar lá na época paleolítica, se a gente pensar nos nossos avós, né, que geralmente também eram refeições simples. né? repetitivas, não tinha essa... essa uma, uma coisa muito elaborada, uma coisa super complicada, e eles viviam bem, tinham uma saúde boa, né? Se a gente for pensar nessas coisas todas... É que eu acho que às vezes o ser humano pensa que para ter alguma... Uh, algum ganho, ele tem que sofrer. É, Mas é. tem que ser o trem sofrido, tem que ser um negócio suado, né? Se não for assim, não presta. né? Quando na verdade, na maioria das vezes, né, na grande maioria dos casos, não é assim. É verdade, Pache. É, você me lembrou quando eu comecei a, a mudar minha alimentação? Parei de comer de três, três horas, tirei os carboidratos refinados, né? Eu estava seguindo a dieta slow carb, na época, foi a primeira que eu conheci. Uhum. E eu lembro que. Pra mim, foi uma superação come comer até eu ficar saciado. Nada de sair da mesa com 70% de fome, tinha umas histórias assim antes. E eu lembro que um amigo meu falou, mas isso nunca vai dar certo, você come cada pratão. Eu falei, é. Você come muito! <risos> eu falei, é, eu como ele, mas você tem que passar fome para emagrecer. E aí, na época, eu também achava isso, mas eu não tava passando fome e tava emagrecendo. Gente, tinha umas estratégias, eu lembro, assim, louquíssimas, né, tipo assim, ah, coloca num prato menor, pra você ter a sensação de que você tá comendo muito. <risos> ah, aquelas coisas, gente, pra que complicar tanto, meu Deus? <risos> ah, e também tinha aquelas, tinha aquela de tomar... Não sei, meio litro de água logo antes da refeição para ficar mais cheia? Isso! Você ficar mais cheia, ficar saciado. É, isso assim, e eu acho que essa, essas coisas todas, a gente tem, né sei lá, 50 anos que, que, que esse, esse sistema é, vem emburrecendo a gente, na verdade, porque uh, você foi ensinado o tempo inteiro que você tem que comer de três em três horas, tem que comer isso, aquilo, não pode isso, isso que muitas pessoas, quando, a gente que vive né, nessa blog né pelos grupos e tudo, a, a grande dificuldade das pessoas de perceber o que, que é fome, o que, que não é fome, que que é o que é estar saciado, o que não é estar saciado. Eu já tive muitas pessoas perguntando, Paty, mas o é, que, que é fome? E falo, nossa, que coisa absurda, né? As pessoas, a gente foi tão condicionado esses, esses anos todos a... a a comer tudo do jeito que as pessoas mandam, que a gente esqueceu de olhar para gente entender o que que é fome, o que que é vou né sim. complicado sim verdade até a gente nesse ponto uma coisa que a gente fala para as pessoas é falar pensa numa comida que você não gosta muito e pensa se você essa estratégia é ótima comeria ela eu acho que até foi você o Ananda Miller que citou na palestra também alguma coisa semelhante a gente eu falo do caso do ovo cozido que é uma comida que eu peguei um pouco de trauma, mas porque eu comia muito, um dia já passou, mas... E devia ser <risos> sem sal, então. né? Assim, ovo cozido sem sal, para ser, né, Não pó que não sal também não pode, né, senão mata todo mundo, né, infarta. Ah, e também ah, com, a, com a gema bem dura. Com a gema bem dura. Bem dura, é! <risos> Olha, uma outra coisa que eu acho que é interessante também é que, assim, muitas vezes, com é, com, como essa lavagem cerebral ela foi muito forte, às vezes as pessoas confundem fome com sede, uhum. que é uma coisa comum de você também, né? Então, ela está com alguma sensação, ela acha que aquilo é fome, e às vezes pode ser simplesmente sede. Então, eu também falo para o pessoal, olha, deu essa sensação, bebe alguma coisa alguma coisa não calórica, claro, né, Sim. um chá, um café, uma água, enfim, bebe alguma coisa e dá uns minutinhos, espera uns 10, 15 minutos. Se continuar, é fome. Aí você pensa assim, olha, é o que você falou, né, pensa no que você não gosta de comer muito. Eu, se eu pensar em ovo cozido, eu vou comer porque eu adoro ovo, eu amo ovo. Mas uma coisa que você não curte muito comer, assim, uma coisa meio insonsa, se você salivar, é porque tá com fome. É a resposta do corpo, né? Você não tem que ficar... Mas quantas horas faz? Nada né? de ficar fazendo conta. É, não precisa fazer conta. O corpo da gente é muito inteligente. É, a gente costuma subestimar a inteligência do nosso corpo, né? Achando que ele vai queimar músculo, que precisa ficar pondo ele no relógio. Verdade. Não é assim, né? Senão a gente não, não teria chegado até aqui em primeiro lugar. Então, né? Eu, eu, quando, quando as pessoas começam a falar, nossa, mas... Ah, eu, eu não vou comer um café da manhã, assim, bom, reforçado, eu falei, gente, pensa bem, como é que a gente estaria aqui agora, né, se uh, lá, nossos antepassados das cavernas, o que que ele ia fazer? Eu acordava de manhã e abria a geladeira, falava, bom, o que que eu vou comer hoje, deixa eu ver se tem uma plantação de biscoito por ali, ou um pezinho de pão, para eu poder pegar alguma coisa, não, não, né. Exatamente. E, e, e pra, por que que você acha que as pessoas, é, que quem que as pessoas têm querido cada vez mais aderir à dieta cetogênica, assim, como, qual é você vê como grandes vantagens da cetogênica que fazem as pessoas aderem bem a ela? Eu acho que você já até citou, torna né, não sentir fome, acho que é uma, um dos grandes fatores. Sim. Sim. É, eu vejo que a cetogênica, assim, tem despertado muito interesse, né, das pessoas, mesmo porque uh, quando a gente vai olhe, olhar Atkins, o Atkins, uhum. ele, ele era basicamente cetogênico a dieta ética, ela era bem cetogênica... Né? e a questão da saciedade na cetose é uma coisa impressionante... Né? e a simplicidade também eu acho que é, é uma coisa que cativa também demais na, na dieta cetogênica... Né? e assim... os benefícios... Que quem está em cetose se sente uh, bem disposto... se sente ligado, sabe, quem está em cetose entende o funcionamento do corpo muito bem, consegue lidar melhor com essas questões é, é, de alimentação, sabe, é, começa a comer menos calorias sem perceber naturalmente, que são coisas que a low carb também traz para gente, né, e muitas pessoas às vezes estão em low carb, mas tem, tem um nível bem reduzido de carboidratos, às vezes elas têm cetose só não estão sabendo, só não estão medindo, <risos> só não estão controlando, entendeu? Mas acontece, acontece. Todas essas… todos essas, esses benefícios acontecem, entendeu? Com certeza. Acho que um benefício que, que acontece… eu já verifiquei comigo e, e vejo relatos de algumas pessoas também, é que com níveis mais baixos de carboidratos, né, mais para uma cetogênica e não tanto para uma low-carb mais liberal diminui muito a vontade de doce também sim a questão dos do, corpos cetônicos eles são eles saciam né? eles saciam e as pessoas relatam isso eu consigo ficar no controle né para quem é, até tem, tem assim tem tem várias opiniões sobre essa, essa questão de de, de restrição para quem tem problemas com compulsividade mas, na maioria dos casos, as pessoas que fazem cetogênica, elas relatam que elas se sentem mais no controle da situação, né, que é o que eu falei, elas conseguem lidar melhor com essa questão da de, de, de, de alimentação, né, de, de não ter o abuso, de, sabe, uh, para muitas pessoas uh, a cetogênica é uma solução para isso. E, e, por outro lado, tem algumas pessoas que, logo num primeiro momento que eu ia falar de low-carb e cetogênica, já pensam em, isso. nossa, mas isso é muita restrição, o que, que eu vou comer nessa dieta? É, o que você costuma dizer pra, ou pensar quando você vê alguma, alguma coisa desse tipo? Isso é muito engraçado, sabe? Porque que a gente... É, a gente é, vocês também que vivem pela blogosfera, vocês já devem ter ouvido falar disso. Às vezes tem gente lá no blog que fala, olha, eu agora que estou em low-carb, ou eu estou em cetose, eu como mais vegetais do que quando eu não fazia dieta. Uhum. <risos> Só quer dizer, sim. cadê a restrição? Né? Na verdade, eu penso que cetogênica, é uma dieta, sim, de escolhas inteligentes. Não é uma questão de ultra-restrição. Vegetais de baixo amido você já vai optar por eles normalmente numa dieta low-carb. né? Agora, uh, vai ter que restringir um pouco mais de frutas? Vai. Vai precisar restringir um pouco mais de frutas. Mas é uma coisa que você vai falar nunca mais a comer nada? Também não. É uma questão de, de, de, das escolhas inteligentes. Se tem um dia que você realmente quer comer uma fruta que é um pouco mais doce e tal, você vai maneirar nas outras coisas, né? Você vai. E que, que, e que eu vejo que não é muito complicado e nem muito diferente assim... da low-carb. Uhum. Né? Então, eu fico olhando assim: a restrição, gente, está onde? Porque a pessoa acaba no seu problema com o peso, e que. Todo mundo que tem problema com peso, ela não restringe a nada. É. É. Muito pelo contrário, né? Então, por exemplo, tem gente que fala assim... Ah, mas eu não vou poder comer fruta. Mas você comia fruta todo dia? Ah, bom, não. Eu falei... então por que agora quer comer fruta todo dia? Todo dia? <risos> você, porque as pessoas, quando começam a fazer dieta, elas começam a caçar coisas, assim, elas querem fazer coisas que elas nunca fizeram, às vezes. É verdade. Entendeu? É verdade. <risos> É porque, é, porque é saudável, fruta é saudável, ok, mas verduras também são saudáveis, hortaliças também são saudáveis e não tem o açúcar que as frutas têm, né? Então se o seu problema agora é o açúcar, por agora não vai ser possível isso, né? Precisa é, ter as é. escolhas inteligentes, né? Com certeza. E uma coisa que a gente vê né, quando as pessoas se queixam disso, parece que elas reclamam de uma aparente falta de variedade na dieta. É. Mas se você for ver a dieta que elas seguiam antes, provavelmente não era mais variada do que uma cetogênica pode ser, tipo, eles comiam todo dia arroz e feijão, aí uma carne ou um macarrão, aí no café da manhã sempre pão com leite, não tem muita variedade, às vezes um suco, não é um festival de variedades, e também na cetogênica você não está restrito em variedade dos tipos, diferentes vegetais, de carnes, de animais, de ovos, de jeitos de preparar. Exatamente. Gente, quando a gente falou que você não gosta de ovo cozido, né? Quem que não eu gosta não, de ovo cozido? Eu, eu tive essa fase, mas agora eu já superei, estou comendo... Já sabia. <risos> Mas quantas... beleza, você não gostava do ovo cozido, mas quantas variedades de ovos a gente pode ter? Exatamente. Né? Quantas variedades de ovos... não, gente, desculpa... Modos de preparar ovos, né, que a gente tem... Sim, sim milhões de formas, então assim, é, é o que eu digo. Que que é mais monótono? Comer pão, pão de 10, 30, 40 mil grãos. Uhum. É tudo pão. Tudo é pão, né? Margarina ou oh, é tudo margarina. Leite é tudo leite. Agora ovos, vão pensar em ovos. você você pode fazer mexido, você pode fazer cozido você pode fazer estrelado você pode quer dizer mistura com queijo coloca um vegetal faz uma gemada que é uma delícia né faz com ovo inteiro quer dizer poxa é muito mais rico assim eu penso que realmente essa questão do, do, do de que fala que é monótona né que é limitante eu não consigo enxergar isso é, a gente tem até um vídeo lá no, no canal que a gente mostra a nossa lista de alimentos a gente mostra um monte de vegetal e as pessoas… a ideia foi até fazer uma brincadeira com ah, isso é, essa dieta é só carne, Aí a gente tem a mesa lá em cima, um monte de vegetal e só os que a gente compra, você encontra os que estão na feira e a gente não comprou, estão no mercado a gente não comprou e fala, poxa, só carne, né? Não é, tem como você só carne. Né? Não, não tem, não tem. É, essa questão que você falou do, do ovo de gema mole, que a gente tá falando aqui da gemada, também é uma coisa que... Gera bastante polêmica no pessoal, gera ah, uma Gente, gera uma controvérsia isso, meu Deus do céu... Eu, eu, eu, assim, minha, minha, meu coração corta quando eu vejo assim... não, tira a gema... eu falo... não, não faça isso, por favor... não... me corta, me corta o coração... e também a questão da gema mole, né... Da, do, de todo o problema de não pode... No, normalmente os não pode, né, meninos? Não pode, não pode, não pode. É. Eu não sei vocês, mas eu não sou uma pessoa novinha, né. A minha, minha família é mineira e mineiro tem uma tradição com comida que é uma coisa... É, é assim... é... de família, é histórico... é uma coisa assim. Eu não sei quantas vezes na vida minha mãe já fez aquele ovinho cozido mole para eu comer de manhã. Mole mesmo. Né? Eu... assim... Não tem problema nenhum com isso. Tem gente que olha, acha nojento e tal, mas gente, é uma forma super gostosa de comer ovo, ah, é super delicioso, é muito gostoso. O ovo frito de gema mole nem se compara, né? Quando fica aquela gema dura. Gente, eu gosto de tudo meio cru, sabe? Tudo meio. Então assim, carne, pode, eu posso morder o boi no pasto, que eu acho delicioso. O ovo, para mim, quanto mais cruzinho, mais gostoso. E fazer essas coisas, então, assim, com, com gemada e tal, eu... nossa, eu acho uma delícia. E por que, que as pessoas acham que não pode a gema mole? E por que, que elas estão, assim, enganadas com, esse, com essa proibição absoluta da gema, Paty? Então, acho que tem tá aquela questão da salmonela, né? Uhum as pessoas têm aquele medo da, da salmonela, mas a salmonela ela não é, não é só pela casca do ovo, não é só isso, né, ela também pode ser através de verduras mal lavadas, então quer dizer, que a, eu acho que é arriscado é viver, né, a gente está é. vivendo é. você tem risco de um monte de coisas, né, mas se é demais e tal, faz ele, dá uma pasteurizada no micro-ondas que é rapidinho, e, enfim, se você acha que realmente tem problema com isso e tudo, Faz isso, mas eu, eu pô, pouco tempinho de cozimento, você já neutraliza isso, e ainda assim pode aproveitar sua gema mole. Perfeito. Eu, eu comecei a... Eu tinha uma época parada de comer gema mole, é, isso não tem a ver com o ovo cozido, mas, eu tinha falado de comer gema mole, e eu voltei a comer gema mole depois, sei lá, no ano passado, depois de ver em algum lugar que você falava sobre isso. Acho que foi na ah, entrevista... Okay para mojo já. Ah, deve ter o sido. O Guilherme sempre Sim, comia com gema mole também, e aí eu falei, ah, vou voltar a comer também, que não tem problema. Ah, mas é muito mais gostoso, gente. É muito mais. Igual carne, eu sempre falo, não mato bicho. Ah, não termina, mas deixa meio vivinho, é tão bom. Né? É muito bom, Pátia. E nessa questão de, dos iniciantes, eles podem se assustar com, com esse tipo de conselho, né? Não é nem um conselho, mas esse tipo de observação de que as pessoas comem as coisas não a gema dura, não jogam fora a gema, mas também por estar mais popular essa dieta, tem muito mais gente falando sobre cetogênica e low-carb, inclusive gente que não, não sabe muito bem o que está falando. Qual que é o um engano muito comum que você vê para os iniciantes? nesse estilo alimentar? É, vocês, vocês mesmo é, já citaram um, que é a questão da restrição, né? Uhum. Ah, essa dieta é extremamente restritiva e, né, é, esse é um dos, dos, dos enganos. Eu, eu, eu não sei, talvez, assim, um, um outro engano comum seja a questão da, das frutas. Nunca mais vou comer fruta na minha vida, né? E sendo que é o que eu falei, dá para fazer escolhas inteligentes, você não, não tem que se limitar a esse ponto. E são frutas gostosas, né? Uhum. Falando em low-carb, você pode, pode até comer mais frutas do que, do que a, a cetogênica. Pode comer mesmo, por exemplo, uma laranja, né, de preferência como sobremesa, uhum. né, é, depois do almoço... e deixa eu pensar... o que mais, hein, gente? Talvez a questão da... da... cetocidose Ah, sim. A questão da cetocidose talvez, né, isso... isso é bem complicado. doutor Soto fez um post muito bom sobre cetose quebrando esse... esse paradigma, né, é, da dieta cetogênica causar a cetoacidose, mas é impossível alguém que não tenha diabetes tipo 1 tem um pâncreas completamente dançado, né? Uhum. Então assim é só nesse caso mesmo. E, e infelizmente isso a gente vê às vezes ah, na faculdade falando, profissionais da área de saúde falando isso para a gente é fisiologicamente impossível para qualquer pessoa que tem um pâncreas, assim funcionando minimamente. O mínimo de insulina já já resolve. Não isso. é, isso é impossível. Então assim. Eu, ou, ou é um, um diabético, uh, um tipo, é um diabético tipo 1 que não tratou nada, ou um diabético tipo 2 que está ficando muito mal, entendeu? Uhum. Mas fora isso, impossível, impossível. Então, esse é um paradigma que, que o Souto também falou bem sobre ele lá no o post do Souto no, no blog falando sobre cetose, é muito esclarecedor também. Eu acho também que tem a questão do, Ai, ah, não dá para viver sem carboidrato. Ah, a questão consigo, de eles carboidrato é energia. essenciais, <risos> você diz? Não, carboidrato é energia, ah, tá. não dá para viver <risos> sem carboidrato, né? E aí eu volto naquela mesma questão, tá bom, pensando evolutivamente, não tem como a gente falar de, de biologia, de bioquímica sem falar em evolução. Uhum. Como é que a gente estaria vivo aqui agora, né? Então... não é assim... Nós não, não existe carboidrato essencial... e também... aí, aí também eu não estou falando que você não vai comer carboidrato... não é isso. Então... novamente que eu digo... as escolhas inteligentes que a gente precisa fazer... para poder ganhar saúde... né? e, e manter nossos, nossos, nosso corpo bem... nosso corpo legal. É, é, e acho que também tem o medo das pessoas... de comer muita gordura, não que é muito, né, mas é muito pro que elas estavam acostumadas, né, ou sempre ouviram falar, pode ser então, um choque num primeiro momento. Pode. E aí, é, assim, eu, eu vejo que é outra coisa, né, que aquilo que eu estava conversando com você se a gente for falar com nossos avós, falar, ah, você não pode comer muita gordura, vai perguntar, mas o que é muita gordura? porque que eles, nunca, eles com certeza nunca pararam para pensar que eles estariam exagerando em alguma coisa se eles simplesmente estavam comendo comida. Uhum. Né? Se é comida de verdade... gente, não, não, não, tem, não, não tem nem o que, o que falar, né? não, tem, não tem muito o que, o que se preocupar. É, só ver algumas é. gerações atrás, se alguém jogava fora a pele do frango, a gema do ovo, isso não, esse não, desperdício isso, não existia. Jogar a pele do frango fora devia ser, devia ser assim, passivo de processo. Guru <risos> é um de frango, gente. Tem coisa mais gostosa do que aquilo? Não, não. tem. Não, o frango é totalmente sem mais... graça. A, a, a, lá, lá em Minas, a gente disputava as pelinhas de frango no tapa. Porque a minha avó ia fazendo aquilo assim, como sabe, assim ela, ela pegava o frango, ela fritava o frango primeiro, ela tirava a pelinha depois ela continuava refogando. E aquilo ali ficava na beirada do fogão. Ah, aquilo ali era coisa de honra pro avô. Se alguém mexesse naquilo ali, eu Aquilo era um crime. E, e, você, e com relação à faculdade, você falou que ainda ensinam é, o conceito errado de cetocidose. você sofreu muito lá ou teve que engolir muita bobagem? Você já Olha, tinha esse senhora, conhecimento antes? Já. O que eu, o que, assim, eu tive pouquíssimos professores que... aliás, essa é uma dica legal para quem está começando a fazer nutrição agora, sabe? Não vá de encontro aos seus professores. Isso é uma bobagem. Eu acho que por mais que eles estejam, uh, de certa forma, enganados, a gente tem que ter respeito por quem passou anos e anos estudando e está ali na frente da gente, sabe? Então eu nunca bati de frente com os meus professores, pelo contrário. Porque eu chegava assim, eu ia conversar, eu trazia os artigos, eu conversava, falava da minha posição, mas de uma forma científica. Né? E assim, a, eu, eu vou te falar que nesses anos todos, se eu tive um ou dois professores que, que não, não foram muito com a minha cara, foi demais. A maioria gostava de conversar, gostava de discutir, apesar de continuar ensinando o que precisa ser ensinado. né? É, de continuar preso no, no, no paradigma da pirâmide e tudo e olha que assim ainda no, nós foi no meio do meu curso assim logo no começo do meu curso que saiu o novo guia alimentar brasileiro que foi um avanço maravilhoso, Tchau, maravilhoso. Pirâmide, né é eu, não e foi e é um dos guias gente foi, foi considerado o melhor guia do mundo Sim. sabe então assim se você for olhar para o guia eu acho que uma nutricionista low-carb consegue sim trabalhar bem com muitas coisas ali do guia, sabe... então assim... É... eu, eu não, não posso reclamar... eu não posso reclamar... porque eu tive professores maravilhosos que entenderam a minha posição... e era muito legal porque às vezes eu estava dando aula e falava alguma coisa assim que não era muito... né? Que não casava muito com a, com a palha, ou colocado, olhava assim para mim e falava assim: Mas eu sei que existem outras abordagens. <risos> então era muito gostoso ver isso e poder discutir com eles em, a nível científico, né? Eles Muitos me pediam artigos, muito, muitos começaram a ler o blog do, do Dr. Souto, porque eu não acho que é brigando e partindo para cima, eu não acho que é por aí, sabe? Com certeza. Acho que você abrindo mão dessa postura de combate, né, você conseguiu criar um diálogo em vez de criar anos e anos Sim. de um batendo de frente com o outro. E foi muito legal. Eu, eu assim não tenho. Ah, esse é o último semestre e eu não... até agora eu não tenho nada a reclamar. Nada. Ah, a reclamar. Que ótimo. Maravilha. E você mencionou o blog do Doutor Souto, que a gente sabe que é um site super legal super bem escrito, e você tem o Pérolas do Doutor Souto. Conta para nossa audiência um pouquinho sobre isso. Ai, gente, o Pérolas anda meio, anda meio esquecido, meio parado, mas o Pérolas ele foi assim... quando porque o Souto ele tem um humor genial, fantástico, uhum. né? E quando ah, ele dava umas respostas assim muito legais, muito bem humoradas, aí eu pegava isso e colocava lá, lá no Pérolas, né. Mas estava tava complicado de, de moderar tanta coisa, entendeu, de, uhum. de, de olhar tanta coisa, então ele está... ele tá em suspenso por enquanto. <risos> Já faz um tempinho que ele está tá em suspenso. É muita coisa, é muita coisa para estudar, é muita coisa para ajudar, para tomar coisa e não dá. Então é a gente verdade. tem que colocar propriedades. Mas ele tá lá, assim. Muita gente tem muita coisa no, no Facebook também, que tem estações do Souto. E agora a gente tem ainda os podcasts, né? Sim. Que fica recheado de pérola, né? Acho que eu não dava nem tempo de eu ficar catando tudo que o Souto fala de genial. É, <risos> é, realmente é muita coisa, ainda mais que um podcast, que são ali uma hora, do, vai meia hora, pelo menos, o Dr. Souto falando um monte de conteúdo bom. Né? Ah, é maravilhoso, né? Bom, Fati, é, é, antes da gente finalizar, tem alguma outra coisa de dieta cetogênica que a gente deixou passar, que você acha que é importante é, falar, seja para quem está seguindo ou pensando em seguir, mas que a gente acabou não falando? É claro que tem a parte, toda a parte técnica, mas acho que a gente não precisa entrar tanto nisso aqui, porque já tem um monte de texto no nosso site, no Dr. Souto, enfim. Sim, não, eu gosto gosto muito... do texto que vocês colocaram no, no, no site eu achei assim, bem completo, bem legal, sim. É, mas, assim... eu acho que vocês abordaram a maioria das questões, né... e dizer assim que... eu acho que para quem quer tentar uma cetogênica, e mesmo na questão da low carb, ah, parar de se preocupar com ah, percentuais. Certo. Né? Tem que, é, que tem que falar, ah, porque tem que ter máximo 5% de carboidrato, não sei quanto de proteína, não sei quanto de lipídio, não. O controle, ele, ele, ele o controle ideal, ele é feito por, por gramas. Porque esses percentuais, dentro de uma dieta, de um total calórico, ele vai fazer muita diferença. Uhum. Ele vai variar demais. Então, o foco mesmo é, é a questão de diminuir a ingestão de carboidratos. Entendeu? Sim, é isso. com certeza. E é. a gente vê também, a gente percebe essa preocupação nas pessoas, até porque a cetogênica classicamente definida, ela é muitas vezes para propósitos terapêuticos, né? E não para você que é saudável viver bem, viver feliz, viver melhor. Senão as pessoas ficam muito obcecadas com o percentual e acabam esquecendo que o foco é reduzir carboidratos, comer comida de verdade, não fugir da gordura. É, exato, assim e, e assim, tem esse... ano passado, né, o... o... o... o, o Finney, uhum. em Melbourne, ele falou... falei sobre isso na, lá na, na... na... na... tribo forte, vocês estavam lá, vocês viram. Eles, ele quebrou, assim, um monte de... de... de paradigmas, falou sobre as questões de medições e tal, eles têm feito... eles não param nunca de fazer... Estudos e experimentos, né? Então, muitos conceitos foram reformulados. Né? Essa coisa de ficar lá uh, competindo quem tem mais, uh, mais níveis cetonas, de corpo, é. Ah, isso uhum. é uma bobagem enorme. Isso é uma bobagem enorme. Aliás, muitas vezes você pode estar lá com os níveis super altos e isso não está sendo vantagem, não porque o seu corpo não está usando bem as suas, as suas cetonas. Né? Então é ficar a busca, né? o alvo, a meta. É, são resultados, não é corpos cetônicos, né? não é, então é, parar com essa coisa de ficar competindo com níveis de, de corpos cetônicos no sangue, que é uma, é uma bobagem, a não ser que, é o que você estava tá falando, se é uma cetogênica que é terapêutica, se tem uma, uma, uma indicação específica, mas é uma coisa que vai ser feita junto com um profissional da área, com um médico que vai estar te orientando, né, um, que vai entender do assunto, que vai te, te programar para fazer o que precisa ser feito, quantos corpos cetônicos vai precisar, enfim. É outra história, né? Com certeza. É, claro. Né? A gente até está fazendo um texto exatamente sobre isso, falando que você não vai ficar tão bitolado em ficar medindo as fitinhas lá de cetose. Ainda mais hora. as de urina, né, que ainda são mais as imprecisas e as pessoas ficam atrás da, de ficar fazendo xixi na fitinha e define a autoestima dela é de acordo com a cor lá é quase igual a pessoa que fica na balança e fica definindo. Paula, é igual. De, é igual. Definindo eu, se ela é eu, feliz. Assim, eu, eu ainda queria fazer um estudo com pessoas e mostrar essa variação de peso. Como que é absurdo, principalmente para as mulheres, gente. Que assim, a gente obedece muito à questão do nosso ciclo menstrual. Vai ter e assim, as pessoas acham, não é só na TPM que eu incho. Não é. Não é, entendeu? Então assim, as mulheres subiu na balança, aumentou 100 graus... acabou o dia dela. Ah, é. Acabou e ela pé, nossa, acabou. Aí no outro dia ela só baixou meio que, ela fala, mas come esse povo quer me deixar louca, essa balança tá tudo. Louca. Não é, é assim, é desse jeito, né? Quem, quem já viu aquele mapa metabólico, né? Que, no, numa aula de bioquímica se você bater o olho naquilo... não tem como ser uma coisa... não é, não é um mais um igual a dois... jamais... jamais... Né? <risos> então as pessoas ficam esperando que o corpo vai dar o resultado que, que... de calculadora... não vai... não vai... E as fitinhas de cetose são a mesma coisa. Eu acho assim... É, tudo depende do objetivo da pessoa... e, e muitas vezes partir para uma cetogênica uh, de olho... né? É, pode não ser uma coisa boa. Eu acho que a pessoa que ela... que ela... quer fazer cetogênica... É uma, é uma... a cetogênica ela é uma dieta para quem gosta de... se planejar... de pensar no que vai comer... de testar seus limites... Né? De, de, de entender como é que o corpo funciona... como é que reage com tal alimento... fazer medição... anotar... bom... é, é diferente porque é algo muito personalizado... às vezes o que vai subir... É, é, é, que vai me atrapalhar... a minha cetose não atrapalha de vocês... né... Sim. Uh, é muito personalizado... e assim... a questão da medição... então o pessoal fica muito uh, focado... muito louco em cima daquilo. As fitinhas mesmo de, de, de, de urina... eu já, eu já perdi uma, uma, um tubinho inteirinho porque deu umidade... e não funcionava... eu achei que eu não estava em cetose... Eu, as minhas fitinhas de, de, de sangue não chegavam... e eu medindo só para... eu falei... gente... como assim? Sair da cetose assim... Media uma, duas, e depois eu descobri que a fitinha tinha ido... tinha perdido inteirinha por causa de umidade dentro do, do armário. E aí por causa disso eu ah, vou chutar o balde agora também... né... né... né? Não, né... É assim. não, não é assim... não é assim... Eu acho assim... coloriu a fitinha... você está em cetose. Não tem que ficar preocupado... Em medir de manhã. Outra, outra também... a medida de manhã não deu... a medida de tarde deu... gente... claro que vai ser assim... É óbvio um que vai ser assim, você não... isso com qualquer coisa, se você fizer um exame de sangue, agora, daqui a cinco minutos, depois vai dar tudo diferente, vai dar alteração, né? As pessoas que eu te falei, nós não somos calculadora. Sim, perfeito. eu acho que a gente encerrou bem com essa parte das fitinhas, realmente foi, foi bom você ter tocado nesse assunto, Paty. É, e para finalizar mesmo, deixa seus contatos, os grupos ou as mídias sociais, onde as pessoas podem te seguir, ah, legal. Então, no Instagram é patiaires.insta e os grupos do Facebook que tem o Cozinha Ancestral e tem o Paleo Primal Low Carb, High Fat, Ciência e Saúde. Ou é saúde e ciência, gente? Agora é, a gente tem os que... dois. Mas é como a, a gente está vou... no grupo, a gente coloca bonitinho no podcast, fica tranquila. <risos> É um dos dois. Eu sei que saúde e ciência estão juntos. Acho que é saúde dois. e ciência, mas a gente vai confirmar. É. Eu acho que é. Eu acho que é. E é isso. É, é, por aí vocês me encontram. Ah, e no blog do Doutor Souto, né? Que eu tô sempre por ali. Sempre moderando sempre. ali, ajudando os iniciantes. É, que bom. Eu fico muito feliz de estar lá. E, e também na tribo. Na tribo forte também. Você postas receitas lá... Então, lá na tribo também eu faço moderação, né, eu também faço moderação ah, da tá. tribo. Tem, também ajudo o, o doutor Souto nas respostas, porque lá tem uma parte só da pergunta do doutor Souto, também ajuda nessa parte. E assim, vocês me acham assim, gente, não é difícil me encontrar não, viu? <risos> é, então acho que era isso, gostei, gostei bastante da conversa. Acho ah, que foi, também venho Foi, curti demais. Ah, que bom, Pátia. A gente gostou muito de ter você. Obrigado pelo seu tempo, por ter separado Ai, esse tempinho eu... para falar com a gente. Eu que agradeço, gostei demais. É, assim, um beijo para as tanquinhas e para os tanquinhos, né? <risos> <risos> Perfeito, Paty. E Ebrigadão. E aí depois a gente colhe o feedback também dos tanquinhos e tanquinhas. E se eles tiverem dúvida, tal, a gente traz você para uma segunda rodada. A gente fala isso assim, ah. em todos os episódios, a gente quer falar com todo mundo de novo. Ah, falta o prazer, com certeza. Ah, que ótimo! Obrigado, Pati. Então eu vou despedir aqui Obrigada, do pessoal. Tá, joia Um beijinho pra vocês. Um beijão pra você, Pati. Um beijo, Pati. Tanquinho e Tanquinha, muito obrigado por ter ouvido até aqui. Se você gostou desse episódio, vai lá no iTunes, deixa sua avaliação do no nosso podcast, porque isso ajuda muito o nosso podcast a crescer. Lembrando que todos os links e a transcrição completa estão lá no site também. Então a gente se vê no próximo episódio.